Qual é o teu nome? Oi, boa tarde, Isa. Isa. Isso. Qual o seu público? Síndicos é, em segundo, na verdade, conservadoras de elevadores em primeiro. São empresas. Conservadores que... de elevadores. Isso, empresas então... que prestam serviço de manutenção, modernização, nacionalização de elevadores. Ah, legal. Essas empresas, elas, elas são contratadas pelos síndicos, é isso? Isso, pelos condomínios ou administradoras de condomínio. Tá bom. Existe, provavelmente, não sei, vou chutar aqui só para você me corrigir, existe um mercado de preço Sim. e existe um mercado de status. Sim. Porque os apartamentos de alto padrão, eles não vão querer colocar qualquer coisa lá. Eles não. têm que colocar uma coisa bacana, bonita. Onde, em qual dos dois mercados você está? Nos dois. O que acontece é que a gente tem as empresas, as multinacionais, né? É, as grandes, Atlas, Schindler... Ah. É, que hoje tem constroem elevadores, montam elevadores com um quadro de comando que entrega para as grandes construtoras e aí tem contratos de manutenção que essas empresas grandes multinacionais já fecham com esses condomínios. Tá bom, mas você vende o quadro? O quadro. Então a tua concorrente é a Atlas? Hein? Sim, eu faço a nacionalização quê? quando você como tem assim? mantém... como assim? explica melhor? Como assim você faz a nacionalização? Quando você quando você tem um, um elevador da, de uma multinacional, é, existem contratos que são para manter a conservação desse elevador, a manutenção, tem um custo, às vezes, alto. A peça, a troca, é, alto, é um preço alto também. Quando você fala de um produto nacional, o custo fica mais baixo. Tá então, entra essas empresas de conservação de elevadores que tem aí milhares que atendem todo o Brasil. Você é uma dessas empresas? Não, eu sou a empresa que vende o quadro de comando para a nacionalização desses elevadores multinacionais para essas conservadoras. Ficou bem confuso. Então pera aí. É... é confuso. <risos> Isso. Tá. São peças você... nacionais para elevadores importados. Tá bom, você vende peças nacionais. Para elevadores importados. Isso. É, faz a troca do quadro. Lá em ah. cima, na caixa de máquina, tem um quadro de comando que faz o elevador tá bom. funcionar. Ah. Certo? A maioria desses elevadores são das multinacionais. Tá bom, entendi, certo? ok. E aí, com o tempo, vamos falar da modernização. Com o tempo, esse elevador, ele já tem... A maioria dos elevadores hoje tem 15, 20 anos. Ah. Então, eles precisam ser modernizados, porque o quadro já está ultrapassado. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Esse síndico fala com você, eu tenho que trocar o quadro. Sim. Daí, Sim. ele sabe que lá na Atlas vai ser uma fortuna. Então, ele compra de uma empresa de conservação. Só que essa empresa não fabrica. Você vende para ela e aí ela é que faz a troca desses Isso. quadros de elevadores importados. Ao invés do síndico comprar uma peça cara, vai comprar uma peça nacional dessa conservadora. E você vende para ela. Isso Tá bom, então É por isso que a tua cliente é a, a empresa de conservação, conservação de elevadores de... Isso Tá bom Então, por isso que você falou que você está nos dois Quer dizer é, Os quadros de elevadores das da Atlas e Schindler da Vidas Podem ser quadros de alto padrão Mas de qualquer maneira Você está vendendo a peça nacional Isso Por que uma conservadora compra de você? Existem outras empresas como você Sim, porque na... é, existe, existe, existe Um monte. Sim. Tá. E ela compra de você por quê? E não das outras? É, na verdade, o meu, ela compra de mim, em primeiro lugar, pela qualidade do produto. É, é um produto é, que dura... Sim, ele é mais durável. Ele dá menos problemas do que ah. o meu concorrente tá nacional. Bom. E ela sabe disso? O mercado sabe, só que o preço do meu concorrente, às vezes, é mais em conta. Tá bom, entendi. Mas isso aí acontece com todos os mercados. Sim. Então, quer dizer... Ela compra de você, primeiro, por... Um dos motivos é qualidade. Ok. O que mais? Confiança, tecnologia... O que, que acontece Pro... se ela comprar um produto ruim e der problema? O custo da manutenção vai aumentar. É. Uh, o, seu, o, seu, o, o síndico, o condomínio que tem esse elevador, vai viver com o elevador parado. Então... Traz desconforto para o condomínio mas, é, e segurança. Tá, mas quando a conservadora vende para o condomínio, existe um contrato entre condomínio e conservadora? Sim, de manutenção. De manutenção, então quer isso. dizer, ela vai acabar gastando mais dinheiro com uma peça mais barata, Isso. o custo dela isso. vai aumentar, porque ela tem que ficar dando manutenção o tempo todo, isso. O condomínio parado, o síndico, cara, p da vida com a conservadora. Isso, é isso mesmo. Tá bom, entendi. Então, quer dizer, as conservadoras que compram de você, elas compram... Por que elas compram de você? Aquela pergunta. Por que elas compram de você? Qualidade de produto... Será? Mas tem outras empresas que são como a sua que também tem qualidade? Tem. Eu acho que é confiança, tradição... Tradição? tradição. Por que tradição? A gente está há 30 anos no mercado... De produção de quadros de elevador. E as suas concorrentes? O mesmo tempo. <risos> tá, então isso não é uma diferenciação. Não é. Eu não sei. Tá, vamos ver a confiança. Por que, que elas confiam em você? Você vende para o Brasil inteiro ou você vende só para a região? Brasil. Brasil inteiro? Brasil. Aquelas que compram de você, é, elas compram de você por quê? Qualidade... Confiança. Confiança por quê? O produto tem qualidade, credibilidade no mercado. É conhecido como um quadro de comando que ele quebra pouco. Que quebra ele dá pouco. Pouca manutenção. Todo elevador e, tem e que ter uma manutenção. E os concorrentes? Eles, aí eu não quero nem perguntar se eles são bons também. Eles são conhecidos como bons também ou indiferentes? Conhecidos como barato. Os concorrentes são conhecidos como baratos. Sim, o quadro mais barato. Você é conhecido como bom. Sim. Legal. É aí. O que, que eu faria? Eu faria o seguinte. Eu faria o seguinte. Pensa para mim o seguinte. Tem uma coisa que todo brasileiro conhece. Carro. Sim. Qual é o carro que é conhecido como não quebra? Gol, né? Carro japonês. Ah, é o Corolla, Toyota. Carro Toyota. japonês não quebra. Sim. Tem uma propaganda... Que é o seguinte, vamos, vamos, vamos chegar nisso daí, olha só, tem uma propaganda que é da Toyota, se eu não me engano, eu acho, eu não lembro, eu não sei a Toyota, alguém que vai me corrigir. O... Sabe aquela cena clássica de uma menina linda de mini saia com o capô aberto, o carro parado, o motor fundiu e ela não sabe o que fazer? Cena clássica todo mundo conhece. Aí, exatamente, está sendo uma menina, magríssima e tal, com uma mini saia, decote, blá blá, e lá, né, aquela pose assim, né, lá, né, <risos> olhando o motor sem entender nada, e aí vem um carro com dois amigos. E aí os dois amigos olhando assim, oh, olha lá e tal, caramba, ela está com dificuldade e tal, vamos parar. E aí o motorista, ele vai encostando, e aí ela vai sorrindo assim, falando, nossa, ainda bem que alguém veio me ajudar e tal. E um baita carro bacana e tal. Aí, quando de repente ele chega perto do carro, o cara do volante tira de onde ele ia parar, ali, tá, canta pneu, vai embora. Aí o amigo olha e fala, cara, você tá louco? Que que, que, assim, que você fez? Você tá maluco, cara? Aí ele falou, era um golpe. O cara dirigindo, era um golpe? Eu, Como é que você sabe? Porque era um Toyota. Toyota nunca quebra. Que <risos> <risos> <risos> <risos> Genial! Genial! <risos> e aí, obviamente que para finalizar, aparece a menina, e a menina vira a câmera e tira uma máscara, assim, é um bandido e tal, para falar. Era verdade, né? E tal, né? Conectar a história, né? Muito bom. Por que, que eu tô falando isso? Porque você pode conectar com a mesma emoção que o carro japonês tem, que os, que os carros japoneses têm. Porque o que que a gente... Quando a gente olha para a indústria automobilística, a gente vê, carro japonês nunca quebra. Carro alemão, barato, carro é, francês, nossa senhora, eu tive um, eu tive um cara, pega fogo, cara, carro pega fogo, então, pega fogo parado, exatamente, desligado, pega fogo parado, desligado na garagem, isso, cara, então, qual é o ponto aí? Que você pode bater nesse posicionamento, que é... Os nossos quadros não quebram. E você vai criar todo tipo de conteúdo para mostrar... É lógico que o Toyota quebra, é lógico que ele quebra. Mas, cara, a probabilidade de quebrar é muito menor do que... Cara, um carro baratinho, um carro que tem muito problema. Então, você bate nisso. Nossos quadros não quebram. E daí você pode criar toda uma linha de conteúdo para fortalecer esse posicionamento. O nosso quadro não quebra. De cara, eu consigo pensar em muitas coisas. Por exemplo, sabe aquele, aquele programa de... Ah, aquele tipo, MythBuster, Buster, sabe? É, sabe aqueles programas de, de, de... Que o cara, ah, será que realmente quando um... Hã? Ah, verdade ou mito? É... É, sabe aqui, será que quando um secador de cabelo cai na banheira, realmente ele oculta a pessoa que está ali dentro? Que é, aí eles fazem um experimento e tal, não sei o que. Cara, é muito legal. Imagina, será que realmente... Qual é o nome da sua empresa? Adtec. Adtec. Será que os quadros da Adtec realmente não quebram? Ah, vamos descobrir. E aí, é, eles fazem um monte de coisa... Não, realmente esse quadro aqui não quebra. Coisas assim... Coisas que vão fortalecer o posicionamento. nosso quadro não quebra, o nosso quadro não quebra. It's toasted. Podem ter outros quadros que também não quebram. Mas só você tá falando que o seu não quebra. É aí que a gente tem que conectar. Porque com isso, os síndicos vão pedir o seu quadro para as conservadoras. Porque ele não quer ter problema. E com isso você vai fazer um push, né? que é você anunciar para o síndico, não para a conservadora porque você vai fazer com que ele puxe a, a, a tua, a, o teu quadro para que a conservadora instale. Entendeu? Essa é o fluxo que a gente quer mesmo. Na hora que chegar o pedido de uma modernização ou de uma nacionalização na conservadora, aquele orçamento chegue no departamento de compras da conservadora já com o nome Edtech no, no, no, na solicitação. Legal. É isso daí. É uma linha criativa, é um posicionamento que você vai o tempo todo ficar batendo, batendo, batendo. Eu bato em força e bato em vendas. Cara, marketing vendas, marketing vendas. Eu já, antes, o pessoal falava, ah, Conrado, o cara do marketing digital. Eu deixei de ser o cara do marketing digital em 2015. Só que, obviamente, que o meu posicionamento era muito forte. Hoje, muitos stories de vocês e as respostas... Que eu escrevi nos stories hoje à noite, fui eu mesmo, tá? E olha que eu passei tempo respondendo. <risos> fui eu mesmo que respondi. Então, é... o eu, eu bato sempre em marketing vendas. Marketing vendas. Força. Força é o sentimento. Marketing vendas é o, posicionamento, é o meu posicionamento técnico. Marketing vendas, marketing vendas. Força, força, marketing vendas. Então, hoje nos isso, por que eu falei de stories? Né? Porque nos stories, o que que eu vi? O cara, a autoridade, o cara de marketing vendas no Brasil Não é mais o cara de marketing digital no Brasil É o cara de marketing vendas no Brasil Porque eu bato nisso, marketing vendas, marketing vendas, marketing vendas Entendeu? A gente é, sempre pega, compara muito Você falou de carro e a gente sempre compara muito o elevador a um carro O carro antigo e o elevador antigo O gasto de energia, de combustível é maior A segurança é maior toda a diferença tá que tem de um carro para um elevador é quase o mesmo e aí a gente pega muito no, na questão do sentimento, né? Isso da segurança, que é a segurança. Do, da, do gasto de, de combustível, quanto tem alguma, valorizaria? Alguma notícia que saiu aí nos últimos anos de elevador cai ou qualquer desgraça para Sim, teve há pouco tempo. Sim, em Santos, né? Teve há pouco tempo. Tá, eu não soube, mas essa notícia, ela é, ela faz com que você consiga usá-la para mostrar. Cara, os nossos quadros não quebram. É uma boa. Entendeu? Sim. Maravilha? Maravilha. Ok? Palmas! A imersão pra mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento.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 Indicaria esse treinamento para essa pessoa que está pensando nesse vídeo? Sim ou não? Sim!